E aí pessoal, eu sou o Sam, e tô... desculpa, a única coisa que eu gostaria de dizer pra vocês é desculpa, é... porque eu não postei vídeo, eu não tive tempo, a culpa é toda minha, é... Eu, sou... eu sou muito procrastinador, eu nunca seja igual a mim, é a única coisa que eu gostaria de dizer pra vocês pessoal aqui, me desculpem por favor. Vamos lá, tô aqui confinar para vocês vou trazer aqui no canal. Hoje eu já tinha jogado, agora eu vou trazer aqui para vocês. Continue, já comprei bastante coisa aqui. Já tem até terceiro setor Se é... Se liberado. E bora lá, né? Tá aqui meus animatrônicos um de... Um de verdade. Só um de verdade que tem aqui é feio é tem, por enquanto é essa aqui que tem ainda na minha pizzaria bora lá. eu já tenho um animatronic que me dá que me dá de buscar, que é o em Friday e mano ele dá muito medo vamos começar aqui já eu já vou pedir se você se você mano agora eu vou o canal vai voltar com tudo galera é, se inscreve no canal se você tá quer que eu traga mais vídeos dá like de FNAF 6 no caso né Comenta aí também se vocês querem que eu traga mais finados. Opa, mano, não deu tempo de voltar aqui, bicho. Ah, agora deu. Vem pra cá, vem pra cima. Agora vem pra cá. Vai, vai, vai. logo eu, eu Vou pra cá, agora vem pra cá. Vem, bicho. Ah, oh, mano, o bicho não vem, cara. Isso. Deixa eu ver onde é que ele tá. Ai, que susto! Mano, que susto! Meu Deus, cara! Mano, eu tomei um susto muito grande. Que susto! Meu Deus, cara. Mano. Galera, que susto que eu tomei agora, mano. Meu Deus, cara. Bom, vamos lá de novo, né, mano? Eu tomei um susto muito grande, galera. Dá um like, e se inscreve no canal e ativa o sininho só pelo susto aí, Velho, eu tomei um susto. Mas tão grande, velho, que eu quase morri aqui. Não tô nem brincando, velho galera eu não vou aceitar a patrocinadora a foto de patrocínio que eu, eu sei que fica que fica atrapalhando não vou aceitar não tá passando um carro e agora já vou ver onde é que ele tá lutando infraria onde você está vem pra cá já começa aqui perto sem é problema agora vem pra cá Vem logo, vai logo onde está o som seu chefe Deve ter ido para baixo Deixa eu vir tá. Para cá Ai meu deus Parece na minha frente eu vou morrer Agora vem pra cá, tá passando a moto na minha rua. Vem pra cá. Agora vem pra cá. Agora eu, pra cá. Não, agora eu faço um teste. Eu tô vou estar falando ali. aqui de novo, Ah, mano! O cara. O bicho veio muito rápido, velho. <risos> ah, velho. muito meu um susto, mano. De novo a oh. Beleza, vamos lá de novo né Que triste, cara eu quase morri mano Ahhhhh, tenho que não me concentrar mais Ó, ah, vou mostrar pra vocês esse aqui Vai, é a primeira que testa Pra ver Bora lá Tá passando alguma coisa na minha rua não Desculpa agora galera pelo som Bora lá Sempre ah. Tem que aqui mano, é muito difícil cara ah. Eu já vi se estrega mas eu não tô pegar né? Só que vocês ainda não viram Mano, não vou mais velho Bora lá. lá no Lap 4 ainda, a gente tá bem longe. Tô em alta velocidade, bati o pau. Olha lá, vou tentar desviar de todos os carrinhos. Não, dá tá desviar de todos os carrinhos. Mano, eu tô ficando muito bravo, Porque Eu não consegui passar essa merda. Eu posso por enquanto xingar o quanto eu quiser aqui no meu canal que eu não, me coloco, eu não vou tomar desonetização porque ainda não tenho minha inscrito nem 4 mil horas de vídeo então eu ainda posso xingar bastante mano, só que eu não vou xingar porque eu sei que tem criança que me assiste então eu vou, vou evitar o máximo e já vou deixando claro que se eu xingar eu dos carros um na frente do outro, mano. Por aqui o branco. Aqui! Aí! Aqui, galera. Easter egg. Bora lá, pra lá. Segue aqui, segue pra direita. Ah! Caltravo. Agora eu vim colocar um pouquinho aqui não Não dá pra passar não. Estranho que ele é separado, que não tem água nenhum. Bora lá. Bora lá. Vou, eu, eu, na primeira vez que eu achei este easter egg, eu não vim aqui no, no Junior. Bora lá, cara tá bom? Tá. Então, ele basicamente falou Va, vamos lá, vai cara você sabe que você não pode vir aqui Não faça isso, isso torna mais difícil do que já tá Foi isso daí que ele falou Agora aqui a rua vai ficando cada vez mais estreita Faço a menor ideia do porquê mas isso é muito Essa parte aqui não, não demorou muito para passar Agora a música parou mas ele é muito estressante quando você fica batendo. Bora lá, bora lá. Então eu chego agora na casa que é quase do tamanho do cara. Virou corcunda. Deixei ele sozinho essa noite. Ele teve um péssimo dia. É, ele teve um dia bruto, no caso, no Rogue Day. Falei pra você não fechar sua porta. Agora eu tenho que vir aqui. Essa é a minha casa ele não pode me ignorar assim. A gente volta aqui e bate mais forte. Abra a porta! Ele vai estar tá lá. Vou achar uma maneira, vou achar um caminho lá de fora. Bora vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Daí vai ter as pegadas e a janela quebrada. Ele corre para aquele lugar de novo. Ele, ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai estar... Ele vai ser... Não, mais ou menos isso. Ele vai ser... He will be sorry. Ele vai se desculpar quando ele voltar. Ou, ou ele vai... Ele vai... Tipo, se arrepender. Alguma coisa... He will be sorry se eu não gosto de moeda, eu já ganho mais dinheiro. Ah, eu ganho dinheiro a cada hora. Cada vez que alguém... Que alguém ali... É bom ir jogando ali. Ah, ah, cada vez que alguém joga ali, eu já ganho moeda. Oh. É a música do Fire no final filme, quando a energia acaba. Nem tá acabando a bateria não só. Vou ficar jogando esses joguinhos aqui. Daí eu já ganho um dinheiro. Daí eu compro uma coisa. Fica pronto? Vai. Ganhei. Não tô... Isso aqui, pelo menos se te dá, eu não ganho mais. Voltei aqui com o lote, agora vou mais. Mais, mais uma vez para pegar dinheiro e colocar no... isso aqui. Eu acho que não ganho mais dinheiro. Vou botar isso daqui. Sim, sim, sim. Tadã! Ten. aqui Coloco aqui. Agora, agora. aqui de novo. E já coloque. embora agora. Bem, só cinco. dá pra formar aqui, né? Acho que dá pra formar cada vez ganho ganhei 50 nesse. Não, não ganhei mais. Bora jogar aqui. 900! Eu peguei mil, cara. Não sei, não. meu Deus, cara. Não, não, não. não. ganhei 100. Agora eu coloquei com o Agora tem tenho espaço pra janeiro, ó. Vou só dar um de jogar. Ah, que todos os animatrones, Jogamos ao vivo, jogar. 500. não foi tão ruim não. Boa de novo, que isso daqui dá bastante dinheiro. 150. ó oh. 700 ó oh, 250 só no jogo não dá pra comprar nada aqui nesse setor com 250 então para ver se eu consigo comprar desse e eu consigo sim Deluxe Speaker Set vou dar bastante atmosfera. Acho que vou comprar um animatronic Agora tira esse babo para a cara que nem é um animatron de verdade. E tá aqui agora. Olha, eu comprei o animatronic só com o querido jogo. Já não dá mais para jogar. Não parece mais para jogar. Ai, ai, não queria que esse momento chegasse, mas bora lá. Bora ver onde que o bicho tá. eu vou atrair ele pra algum lugar. Ah, mano, eu vou tomar um susto de novo, não. Né? Tá aqui, atrair ele pra cá. Bora ver o que eu. Voltei, galera. Mano, eu vou fazer esse último aqui. Bora ver que equipamento que eu tenho. Do velho, ah, não, mano Galera, termino o vídeo por aqui Deixa o like, se inscreve, comenta Por favor, cara, olha Eu, eu tomei três sustos nesse vídeo, velho Três jump scare Do Molten Freddy Então, por favor, deixa o like Se inscreve, ativa o sininho E... Então, galera, é, deixa o like Se inscreve, comenta aí Se vocês querem mais fan-off E... Muito obrigado por assistir até aqui Valeu, falou e fui